Bem-vindos a mais um vídeo no Boom Shakalaka. Estamos de volta depois das finais da NBA. Este é o primeiro vídeo após o Milwaukee Bucks ser o campeão de 2021. Parabéns para a franquia e os torcedores da franquia de Wisconsin. Fiquei acho que quase 10 dias né, sem lançar vídeos. O último foi aquele das 10 perguntas com o Lucas Nepopop do Café Belgrado. Infelizmente para ele o time do Phoenix Suns acabou perdendo as finais. E a gente está entrando na off-season, os vídeos vão diminuir a frequência, como sempre um pouco, né, porque são menos assuntos, obviamente, aliás, já lhes digo que na quinta-feira estarei ao vivo na live do Draft da NBA Brasil, no YouTube da NBA Brasil, serei um dos comentaristas lá, que nem eu fui na temporada passada. Hoje vamos de quiz, faz tempo que eu não faço, vocês pedem pra caramba, hoje vamos de quiz, eu separei dois quizzes aqui, colocando na tela já, o primeiro é, você pode dizer o campeão da NBA, o Finals MVP e o líder de cada estatística nos playoffs para cada temporada desde 1980, tá? E depois eu fiz um chamado aqui, eu abri um chamado, você pode dizer, uh, você pode dar as respostas das estatísticas que parecem ridículas, enfim, eu nem vi o que é esse aqui, uh, mas vamos lá. Vamos fazer esse primeiro, né? Então tem uma coluna o campeão, Finals MVP, o líder em pontos, líder em rebotes, líder em assistências nos playoffs. Que é mais difícil, né? Porque times jogam quantidades de jogos diferentes nos playoffs. Vamos lá, play quiz, sem enrolar muito. Vou... Os campeões eu vou saber todos, né? Bucks, 2020 Lakers, 2019 Raptors, 2018 Warriors, 2016 Cavaliers, 2014 Spurs, aí Heat, uh, Mavericks, eu não vou ficar falando muito, né? Porque sempre falta tempo no final. 2008 Celtics. 98 Bulls, Opa, play quatro Pistons, Faltou Rockets, 83, 76ers. Bom, os campeões foram é fácil. Finals MVP, vamos lá, Antetocompo. 2020 Lebron. Tem que botar James, né? Olha quantos James apareceram aí! Meu Deus! Raptors Leonard Warriors Durant, outro do Warriors e Mavericks Novitzki, é com o campeão é fácil saber o MVP das finais, né? Os dois do Lakers lá, Kobe Bryant, o Celtics foi o Paul Pierce, os Spurs 2007 foi o Tony Parker, Heat em 2006 foi Dwayne Wade, Spurs em 2005 foi o Tim Duncan três vezes, Pistons 2004 o Billups. A parte difícil vai ser das estatísticas, né? 2002 Lakers O'Neal 98 Bulls Jordan, 6 vezes. Rockets, Olajun, duas vezes. Pistons, uma vez Ozeia Thomas de uma vez o Joe Doomers. Lakers, 88 Worthy, Fiz um vídeo sobre ele, sobre o jogo 7 das finais. Link aqui em cima. Lakers, 87 Magic Johnson. Lakers, 85 Faltou Carlino do Jabar. Celtics, 86 Larry Bird. Sixers, 83 Moses Malone. E Celtics, 81 Cedric Maxwell. A gente tá ficando velho e vai sabendo todas as coisas já, né? Então vamos lá. Líder em pontos. Vamos lá. Líder em pontos nos playoffs de 2020. Não foi o LeBron James? Pode ser alguém no Miami Heat? Jimmy Butler? Não. Alguém que caiu nas, nas finais de conferência? Ó, como é difícil. Jason Tatum? Não. Uh, Celtics? Ou Nuggets? Jokic? Murray? Não. Anthony Davis? Anthony Davis. Vamos lá. Quem liderou em assistências esse ano? Chris Paul? Liderou em 2014. <risos> Quem liderou esse ano? Drew Holiday. Drew Holiday. Vamos lá, 2019 rebotes. <risos> é muito difícil isso. Precisaria de muito mais tempo para se lembrar de tudo. Tem que começar a chutar os nomes aqui, ó. tipo, David Robinson deve ter liderado. Não, Dennis Rodman deve ter liderado em rebotes. Vários. Uh, 2001 deve ter o Iverson em pontos e assistências. Em rebotes e 2001 não foi o cheque. Lakers. Alguém do Blazers? Sabo? Não, não sei, não sei, não sei. Drexler liderou alguma coisa? Não. Uh, vamos lá. Deve ter um Dwight Howard, né, por causa do Orlando Magic aqui, duas vezes em rebotes. 2016, Stephen Curry deve ter liderado em pontos? Não. Kyrie Irving? Não. Ué? 2016, James Harden? Não. Quem liderou em pontos em 2016? Ah, não. Harden não poderia ser 16. Quem liderou em pontos em 2016? Foi o final entre Cavs e Warriors Clay Thompson? Claro que não. Clay Thompson? Caralho! Ô oh, palavrão, Clay Thompson liderou em, em, em pontos. Vamos lá, em rebotes 2019. Gasol? Ah, foi o Paul Gasol aqui, não. Uh, Raptors e Warriors, Draymond Green? Ah, um monte de Draymond Green aí, ó. Pela quantidade de playoffs, até assistências ele liderou aqui, ó. 2017, quem liderou em rebotes? Tristan Thompson. Então, são Kevin Love? Kevin Love 2016 assistências. Bom, já digitei Curry. É alguém que não é nem do Cavs nem do Warriors 2016. Ah, eu já me perdi. Quem eram os finalistas de conferência 2016? Não, já, já me perdi, gente. Porque não é, não é de nenhum dos finalistas, né? Eu botei Curry Irving já. É, do Warriors não vai ser 2012. Quem levaram assistências em 2012? Uh, final entre Heat e. Pode ser Westbrook. Westbrook. Ah, Westbrook era 2016, mas não em 2012. Foi Miami e OKC a final. Alguém de Miami faltou. Eu só não botei o Chris Bosh aqui, mas ele não vai liderar em nada. 2011 foi Mavericks Heat. Rebote. Uf, uf, quem pode ter liderado? Show Marion liber, liderou alguma coisa? Não. Que liderou em rebote de assistência em 2011? Quem era o armador? Era o Jason, Jason Kidd. Jason Kidd, ó, várias assistências. Steve Nash vai liderar várias também aqui. só duas. Uh, ah, precisava de mais tempo esse aqui, gente. Se, se eu pensar, eu consigo mais. 2009, Lakers e Magic. Derek Fisher. Jamir Nelson. Não. 2000. Eu tô pensando nos times finalistas porque foram quem os que jogaram mais partidas, né? 2008, o Rajon Rondo deve ter aqui. Aí, é, um monte de Rajon Rondo. Rebotes em 2008, o Andrew Bynum liderou algum? Andrew B Bynum, não, vamos descendo, não dá para ficar pensando aqui, 2004 rebotes, Ben Wallace, ah. 2001 rebotes, Lakers, Mutombo, ah. 99 pontos, Duncan, Parker ah, ele não, alguém do Knicks deve ser, Ewing nem jogou o final, deve ter algum Ewing aí no meio, mas foi, Uh, Larry Johnson, já digitei Johnson, Latrell Sprewell, Latrell Sprewell, esse chute foi bom Assistências em 98, o Pippen liderou alguma coisa? Não 98, ah Stockton, óbvio né, Bulls e, e, e Jazz, Malone eu já digitei né, por causa do Moses Malone 13 minutos e 26, 95 assistências, Penny Hardaway, Orlando Magic chegou na final jogou mais jogos 93 rebotes Bulls e Suns, Barclay, 92 rebotes Bulls e Blazers, não sei quem pode ser, não sei, Kevin Duckworth, não, 90 rebotes Bulls e, e... Pistons e Lakers, uh, não, Pistons e Blazers em 90, quem foi reboteiro aqui, Bill Lambeer? Ah, temos dois Bill Lombiers Faltou 92 rebotes, deve ser alguém que parou antes Bulls e Blazers Quem pode ter sido? Vamos lá, 85 Lakers e Celtics, Larry Bird Pontos, rebotes Não foi o Abu Jabbar Parish? É 83, 82 Lakers e, e, e Sixers Julius Irving Julius Irving, rebote? Não é o Moses Malone Deve ser alguém que foi eliminado antes Posso chutar aqueles caras do time Andrew Toney, enfim, não sei. Maurice Chicks aparece aqui. Ah, assistências. Maurice Chicks. 80, Lakers e, e Sixers também. Pois é, quem que será que é aqui? Caldwell Jones, que era um pivô, um, um big man do Sixers, pré-Moses Malone. Então faltou pouco, faltou 4. Cara, ah, eu achei que eu ia muito pior. O reboteiro de 2011. Reboteiro de 2011, não deve ser alguém do Dallas, quem era o pivô do Dallas era o ah, Tyson Chandler, Tyson Chandler. Reboteiro em 2008, C Garnet, Garnet, Garnett. Ah. ah, falta pouco, reboteiro em 92, Horace Grant, meu Deus, falta um, cadê, cadê, qual é que falta, cadê, cadê, aqui, assistências em 2000. Lakers e, e, e Pacers, Jalen Rose? Não, Red Miller, óbvio que não. Hum, quem não. Quem era daquele, daquele Pacers? Mark Jackson? Galera, em nenhum momento eu achava que eu ia completar esse quiz. Mas sabe o que, que é isso? É ficar fazendo vídeos pro canal o tempo inteiro e participando de todos os jogos e eventos da NBA Brasil. Tô com o meu WhatsApp aqui. Eu incrivelmente consegui acertar todos, que absurdo! Em nenhum momento eu achei que eu fosse completar, me lembrei de uns caras muito que não era para se lembrar. Caraca... Bom, o outro quiz que eu separei era o que vinha na sequência. Ridiculous quiz, can you name? Você pode dar as respostas dessas estatísticas que, que parecem ridículas? Vamos lá... Tá, esse quiz não é de NBA. <risos> é que quando eu abri, eu vi só a primeira aqui prime... O único jogador a fazer 100 pontos no jogo de NBA Só que as outras coisas não são de NBA Faço? <risos> é que ele vinha na sequência da... do quiz que eu abri antes Bom, vamos fazer, vai Play quiz O único jogador a conseguir 100 pontos no jogo da NBA Will Chamberlain Runner-up, coube... Ah, o runner-up sozinho Um país com uma população com mais de um bilhão de pessoas China e Índia, os dois, né? Rede de fast food com mais de 20 bilhões de revenue. McDonald's? Estamos fazendo algo absolutamente não relacionado a basquete aqui no Bull claro, mas foi por erro meu, tá, gente? Maior planeta do sistema solar. Júpiter. Júpiter. Tá indo bem, ó. Maior guerra por número de mortes. World War? Two? Chute. <risos> País com mais de 15 milhões de, de, de quilômetros quadrados. É muito, deve ser a Rússia. O personagem mais mencionado nas séries de J.K. Rowling deve ser o Harry Potter. Ah, só Harry já foi. Eu sou um zero à esquerda em Harry Potter, mas eu sei que J.K. Rowling é quem escreve os livros de, do Harry Potter. Pitcher com 7 no hitters. Arremessador do beisebol com sete jogos onde não teve nenhuma rebatida. Eu não sei absolutamente nada sobre rebatedores de beisebol, sobre arremessadores de beisebol. Rebatedores também não. Se fosse rebatedor, eu botava, tipo, Babe Ruth, sei lá. Língua nativa mais falada no mundo. 800 milhões de pessoas. Língua nativa, deve ser chinês, né? Chinese. O quê? Be more specific, Chinese. Mandarim? Apareceu aqui no final, Be more specific, Chinese. Mandarim? Mandarim? Mandarim Chinese. Ah, tá bom. Arma... Most common... Ma arma mais comum de assassinatos nos Estados Unidos. Gun? <risos> Foi. Firearm. <risos> Estado dos Estados Unidos com uma população de mais de 35 milhões de pessoas. Deve ser Califórnia, é o mais populoso. Califórnia. Nossa, dando muito bem nesse cuidadosos. Ah, 1 um minuto 46. Letra mais frequente na língua inglesa. A. E. E, foi. Tá, se eu tivesse começado qualquer palavra com E, teria entrado aqui. Uh, a maior religião do mundo? Com mais de 2 bilhões. Christianism. Christ... Ah, foi. Eu ditei... Ah, no Christian. Eu acho que foi. Hum, filme com a bilheteria mais alta no mundo. Eu não tenho nem ideia. Titanic. Não sei. Eu ia botar. E o vento levou mas Pode ser. É, Gone... Gone in the Wind. Porque deve ser corrigida, mas não é. Eu não sei qual é o, o filme mais visto no mundo. O maior episódio final de, de, de, de uma série de TV, é isso? Com mais de 60% das casas americanas assistindo. Friends. Eu não sei, gente. Seinfeld. Não, eu não sei. Mais de 100 hits top 40 na Billboard. Beatles. Não, Beatles não tem 100, tem que ser uma banda que durou mais. Stones. Não. Elvis Presley. Já foi, foi Elvis. Uma franquia de videogame com mais de 200 milhões de, de vendas. Não sei aí. Po a fantasia de, de Halloween mais popular. Witch. Bruxa. Não. Time das quatro ligas americanas com 20 campeonatos. Yankees. Opa, escrevi escrever errado. Yankees. E o Montreal Canadiens. O país menos populoso do mundo. Só pode ser Vaticano. A maior ferramenta de busca da internet. Google. O, o quiz do sport com mais 4 segundos mais jogados. Sei lá. Countries. Ah, não vai dar. <risos> 16 de 22 O pitcher com 7 no-hitters é o Nolan Ryan até, até já ouvi esse nome Mas jamais acertaria O filme com a maior bilheteria é o Avatar A série com, uma, com as que as pessoas mais assistiram O último episódio, Mesh eu, eu não sei nem o que é essa série Videogames com mais de, de 200 milhões Mario e Pokémon ah, poderia Se eu tivesse um tempo para pensar Eu pensava no Mario E a fantasia popular mais popular no Halloween Em 2010, Princesa e o quiz mais jogado no Sporkle Encontra os Estados Unidos, Estados Unidos sem as linhas Minefield, minefield é quando tu clica E erra e é eliminado, essa realmente é difícil Eu joguei na Twitch da Fresno hum, Não sei se foi exatamente esse, mas eu joguei Então é isso, inexplicavelmente Eu gabaritei o quiz, eu realmente Achava que eu não ia conseguir, eu tinha certeza que eu não ia conseguir Porque sempre aparecem os jogadores que não tem nada a ver nesses quiz de playoffs Mas como era por quantidade Então eu fui bem, eu fui pensando nos times finalistas E consegui acabar acertando tudo Valeu, então, quem assistiu mais esse vídeo do Buncha Calaca, que nem eu falei, agora na na season deve diminuir um pouco aí a, a, a frequência dos vídeos, mas eu vou continuar fazendo aí na medida do possível, beleza? Grande abraço para vocês, até quinta-feira, nove da noite, no YouTube da NBA Brasil, para o NBA Draft. Vai ser legal. Grande abraço, gente.